Hoje eu quero falar sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Na minha opinião, falar sobre a LBI é algo emocionante, porque é uma conquista das pessoas com deficiência. Um dos direitos garantidos por essa lei às pessoas com deficiência é o acesso à informação e comunicação em geral, o que é feito pelo uso de libras, braille, áudio de descrição, linguagem simplificada, dentre outros. No atual contexto da pandemia, garantir informações. É, acessíveis às pessoas com deficiência sobre a pandemia é garantir a elas autonomia, independência e saúde. Que a educação inclusiva constitui direito da pessoa com deficiência em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, para que socorra é fundamental assegurar e disponibilizar recursos para que a acessibilidade garanta uma participação de forma digna para os alunos com deficiência em todas as atividades propostas pelas escolas e universidades. Considerando o momento atual, é imprescindível lembrar que o uso de recursos de tecnologia assistiva, como as adaptações curriculares, são essenciais e necessárias para que a acessibilidade também ocorra à distância. Toda pessoa com deficiência tem direito a atendimento prioritário, bem como acompanhante à a, a sua, a sua volta, tanto em hospitais públicos quanto é, privados e também em outras localidades que ofereçam a, a parte presencial. Também quero falar sobre o um item que é a proteção social em todos os âmbitos. Reconhecer a vulnerabilidade das pessoas com deficiência à pobreza nesse cenário que estamos encontrando, do cenário do Covid-19, é algo de preocupação. Com isso, eu quero trazer o artigo 5 da LBI, que diz que toda pessoa com deficiência será protegida na forma de negligência, discriminação, opressão, violência, entre outros.